E aí galera, vocês estão bem? Por que tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei com vocês mais um vídeo de Milk Responde Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Agora, lembrando aqui que se você quiser que a sua pergunta seja garantida nesse tipo de vídeo, você tem que ativar o seja membro, beleza? Eu diminuí aí a questão dos níveis e tudo mais, não tem aquela questão toda mais não. Agora é só 2,99 pronto. Você só precisa pagar isso mensalmente, pronto. Você é membro. Aí aqui é você tem esses benefícios, como você ter a garantia que a sua pergunta vai aparecer aqui nesse tipo de vídeo de respondendo inscritos, também você pode ter acesso a vídeos antecipados, você tem acesso a selos, a figurinhas personalizadas, tá entendendo? Você tem todo esse tipo de benefício aqui se você ativar o Seja Membro. Então, se você tiver condição, não é obrigatório, mas você puder, então ative o Seja Membro. E também você tem mais facilidade... E ter a sua pergunta aparecendo aqui, aqui se você fizer parte do Amino e fizer parte do VIP. Beleza? Dois meus aí bem acessíveis que você tem pra garantir a sua pergunta aqui. Ou você pode também contar com a sorte, né? É uma pergunta no Twitter, aí eu responder aqui, ou na aba comunidade. Fica atento, galera. que uma hora ou outra a sua pergunta pode aparecer aqui. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Pergunta do Match Cosplayer: que é isso, cara? Match TerraW. Era tão legal, cara. Convenhamos, né, cara? O que é que você mudou de nome? Mas eu achei legal que o cara é um membro raiz mesmo, né? Que tá até com o selo do Bartolomeu, então sinal que o maluco é brabo, né? Mas vamos lá. Ele perguntou assim. Verdade que o Ben, com o Omnitrix de preferência de universo, né? Que é o certo, que é o, óbvio, que é o definitivo. Ele solaria o universo Marvel, exemplo. Ben vs. Motoqueiro Fantasma? Vejo muita gente falando disso por aí. E até tem minhas teorias. Um abraço, Daniel. Um abraço, cara. Tamo junto. E vamos lá, galera. Bem versus motoqueiro fantasma é uma coisa que é assim: ele poderia usar o olhar da ter-se contra o bem. Cara, por mais que o bem tenha salvado o universo, ele teve algumas atitudes que prejudicaram pessoas. Né? Tem a questão da arrogância dele, e também ele prejudicou pessoas como a Emily. Olha, não chegou a odiar o seu primo. Qual é? Foi só um susto. Foi tão ruim assim? Você me deixou na ponta de uma torre de rádio, 60 metros acima do chão. Não tinha como cair, ficou grudada com teia. Chega, eu odeio o seu primo, sim. Também tem, temos o grande pac né? Que o coitado sempre tem sua loja quebrada pelo Ben, não consegue trabalhar direito por causa desse garoto, tá ligado? Então, essas atitudes poderiam fazer com que o olhar da penitência funcionasse, sabe? E por mais que tenha a questão que o Omnitrix salva o Ben na hora certa, dá o alien certo, mas a gente tá falando de um garoto de 16 anos. Por mais que ele saiba bastante usar os seus alienígenas, cara, o motoqueiro fantasma já lutou contra entidades e tudo. Ele ia saber lidar com os alienígenas. Ler, sabe? Então assim, a opção mais viável seria ele usar o Alien X. Agora, cara, você dizer sobre o Ben-Solar Marvel, o Ben-Solar DC, o Ben-Solar ficção, isso aí eu já acho um exagero, com certeza é um exagero. Porque, por exemplo, na ficção, se for contar a ficção como um todo, temos o Pica-Pau, que é um personagem que tem um Force O Ben, ele não tem um alienígena que tenha necessariamente um Toon sabe? Fora que tem muitos personagens na ficção que são entidades, né? Da Marvel, da DC, por exemplo, e também de outras mídias, pode ser Que derrotariam o Ben, derrotariam o próprio Alien X, tá entendendo? Então, assim, um Ben mil com um Minitrix, ele derrotaria bastante seres, aí, heróis, vilões da Marvel, derrotaria, mas não todos. Agora, um Ben de 16 anos, como trecho definitivo, derrotaria alguns também? De personagens da amável Sim, mas não todos, beleza, galera? Vamos deixar isso bem claro. O Ben, ele é um dos personagens mais fortes da ficção, é... Mas ele não é o mais poderoso, não derrotaria todo mundo, viu? O Kakashi, que tá com a camisa vermelha aí, ele perguntou De que o Kevin era feito quando ele tentou hackear o Omnitrix Assim, cara, antes, né? Porque dá a entender que você tá perguntando antes dele hackear, né? Antes ele era feito, é só tu olhar pro teu braço, pra tua pele pronto É isso aí que ele era feito Agora, depois que foi feito o hackeamento e tudo mais, o Omnitrix explodiu Aí ele tava feito dos materiais que ele foi absorvendo ao longo ali da temporada, sabe? Que foi vários, né? Tem Tadenida, tem metal, tem madeira, tem pedra, tudo voltado em um amalgamado, fazendo o Kevin se tornar um monstro novamente. Pedro Henrique Negreiros, também aí tá com o selo de Bartolomeu, outro membro raiz, ele perguntou assim, por que o Asimuth parece mais velho do que o pai dele? Ó oh, galera, não é aquele negócio lá de dizer que os galvanianos eles crescem ao contrário, não, não é isso não, Ele não envelhece ao contrário não, tanto que o Asimuth nos flashbacks né, de supremacia, de Omniverse, ele tava mais novo, era no passado ele tava mais novo. Se fosse pra ser assim, ele, era para ele estar tá mais velho no passado, mas não. Isso é mais comprovado que os galvanianos não isso com eles, por causa que Blug e Driba vão à área 51, é mostrado os próprios Blug e Driba. Lá, no, como se fosse num jardim de infância, lá os galvanianos, eles estavam na forma de girino, entendeu? Eles envelhecem da maneira convencional que a gente conhece mesmo. Só que no caso deles é mesmo semelhante tá aos anfíbios, né? Mas enfim, no caso, o pai do Asimuth parecia, aparentava ser mais jovem do que o Asimuth, por causa que, confirmado pelo Derek J. White, foi um retcon que fez aí, mas isso explica que o Asimuth colocou o pai dele em um corpo clone mais jovem, entendeu? Então, por isso que o Asimuth parece mais velho do que o pai dele. Quer dizer que eu fui caçado pelo mundo todo por um massa cinzenta num traje de Ultra-T? Ele é pai do Asimuth! O que você esperava? Outro gigante? Mas por que o pai dele parece mais novo que ele? Você tem muito que aprender sobre galvanianos. Os punhos de The World, o cara tem distintivo de encanador, esses caras merecem meu respeito, mas você é louco, encanador um aqui no canal, muito massa. Ele perguntou como seria o Omnitrix criado pelo Naligiano. Cara, olha aí, o Naligianos vocês estão ligados, né? Eles são as espécies aí bastante inteligentes que eles criaram o destruidor na que sendo é só um brinquedo. O brinquedo tem indicação clara que não é para crianças com menos de 3 milhões de anos. O brinquedo que supera aí a, a nível de tecnologia do Omnitrix. Ele já é considerado muito, muito perigoso. Então, imagina armas sérias, sabe, cara. O Omnitrix, feito pelo Unalei eu chuto que seria, sei lá, um 200 por aí de nível de tecnologia. Porque, meu Deus do céu. E ser um Omnitrix assim, que se a gente for imaginar, colocar a cabeça pra pensar, ele teria muito mais opções. Tipo, ele poderia escanear seres sapientes, seres não sapientes. Ele poderia transformar... O portador, o usuário Em várias versões da mesma espécie Por exemplo, se ele escaneasse um ser humano Aí ele ia detectar o ser, Todos os seres humanos da, Daquele planeta, né, do planeta Terra No caso, ele poderia se transformar em todos os seres humanos Ali presentes, ou por exemplo ele tem Nada a ver, tipo, que tá ali no planeta Escaneando, sei lá, uma baratinha Ele poderia virar todos os animais, todos os seres As plantas, os seres humanos De petrópolis tá ligado? Escaneando só um Petro ele poderia se transformar Em Sub-Sapiens, e antro até no Crystal Sap, entendeu? É você colocar a sua imaginação Pra funcionar, entendeu? Porque se tratando desses bichos aí O nível é absurdo, galera, não tem como não. Ah, Beleza, agora vamos para as perguntas dos VIPs Pergunta da Lilian né, Que da outra vez ela tem aparecido também Só que no caso a foto dela não tem aparecido Porque sumiu, por motivos do além Mas agora a foto dela tá aqui ela perguntou: se em o universo a definição do que são os Osmosianos mudou, o Agregor também teria sua origem ligada aos Desestupidores? Sim, porque o Agregor, confirmado aí né, pelo Derek, ele é um clone do Kevin, aí feito pelo Proctor Cervantes. E ele era para ter aparecido aí em um o universo, né? Que o universo tivesse continuado, ele teria aparecido. Tanto que tem esboços né, do Agregor, como seria. E o conceito dele é que ele apareceria que se transformando em lodo, né? Como se o corpo dele tivesse se decompõe e tudo mais. Pergunta do Mano Lerdo Se os Ectonuritas tem relação com a Antimatéria Tanto que o Sol deles é feito disso No mundo de Antimatéria do Sábado Secretos Ele teria uma relação com a Matéria? Cara, é uma pergunta muito legal E galera, ele se baseou nessa pergunta aqui Por causa que eu fiz o um vídeo aí falando sobre O universo de Antimatéria do Sábado Secretos se você não viu, clicar aí no card, que é um vídeo muito legal, né? Uma coisa que muita gente não conhece. Eu, eu mesmo não conhecia antes de fazer esse vídeo, questão do universo de antimatéria que existe em Sábado Secreto. E bem, a gente vê, né, o mundo de antimatéria, lá é como se as coisas se invertessem. Tipo, em vez de Isaac, sábado, lá tem Isaac segunda-feira. Que até a questão do poder de cor deles são os opostos. Então, no caso de ectonoritas, que são seres que têm a questão da matéria e tudo, lá eles poderiam ser seres que têm o um poder de matéria, de criar, controlar a matéria, alguma coisa relacionada a átomos. Eles seriam realmente vivos no sentido terrestre, né? Não que nem os ectonoritas que a gente conhece, que o Derek fala, né? Que eles são seres vivos não, não no sentido conceitual, assim, dos seres humanos, sabe? Do conceito terrestre. Então, no mundo de matéria poderia ser, sim. Nesse sentido, você poderia ter poder de tirar a possessão das pessoas, alguma coisa assim, entendeu? É só você pensar num poder invertido, um que seria um zectonurida, só que sendo ao contrário, sabe? É a pergunta do João, ele perguntou: o glutão poderia engolir um planeta? Um gormando sozinho, não, né? Porque foi confirmado pelo Derek que para ele engolir um tocustra, um gigante tocustra no geral, ele teria que ser partido em pedaços, mas ele inteiro não poderia. Então, um, imagina um planeta que é muito maior, que tem né, expansão, largura bem maior. Ele não poderia sozinho, né? Tanto que se fosse assim Aí era só um gormante só engolir o planeta deles quando foi aquele plano ômega deles, né? De comer um planeta para poder se mudar para outro, né? Não, vários gormandos estão ali no processo de comer o planeta e tudo. Agora, se você me perguntar se o estômago deles aguentaria um planeta inteiro, ele aguentaria, né? Porque o estômago dos gormandos é cabuloso. Mas um só gormante comer um planeta todo em sozinho, aí não. Aí eles fazem isso em atividade cooperativa.